idade aqui. Vamos. Orandi, você é natural de Patrocínio Paulista? Patrocínio Paulista, casado aqui? Casado aqui. Viveu a vida toda Vivi aqui. a né? vida toda aqui. Foi funcionário do Comindis 11 anos e 7 meses e 28 anos e 7 meses no, no, no fórum de Patrocínio Paulista. O que marcou a sua vida mesmo foi o fórum, né? Foi o fórum, tempo. foi a fórum, toda a vida o fórum me... É, qual que é a função sua no fórum? Eu era escrevente de sala. Escrevente de sala é o que? é? Que, ju... Eu ajudava o juiz em audiência. Em audiência? É isso. Eu estou aqui com esse livro aqui, que tem a história do centenário, né? Centenário de Patrocínio Paulista. Almanac, que história? Almanac, 1980... 1985. É o primeiro centenário. É isso. O e... prefeito era Luiz de Andrade Freitas. E o mentor desse livro é o saudoso, doutor Carlos Alberto Bastos de Matos. Doutor, de Juiz de Direito para o É, foi professor da Faculdade professor de Direito. Professor da Faculdade de Direito Franca. É, um grande historiador, né? Isto. Ele é do Rio, né? Não, ele era de Capivari. Capivari? Isto. Capivari é. É de Pirascapa para frente de Aqui, Ali. Um Mas ele, ele tem uma facilidade, tinha uma facilidade muito grande para escrever, né? Tinha. E ele juntou documentos e fez um, um documentário fantástico, né? Isso, ele foi, Eu... fez o um livro de patrocínio paulista. É. E ele foi o mentor aí, ele juntou todo mundo aí, os funcionários do fórum, tudo, e alguns pessoal de patrocínio paulista, e criou esse almanac da história. E nesse almanac está a vida de patrocínio paulista. A inteiro. vida de patrocínio. Eu li... E, e gostei, mas eu não li todo ainda. E eu falei assim, eu vou precisar de mais tempo. Vou querer um texto para mim. Como é que eu consigo um desse? que eu não sei ler sem riscar. Esse, esse, esse aí é seu, seu esse, você me emprestou. Esse livro aí é bem provável que você vai encontrar na, na prefeitura, né? Será que eu encontro um para mim? É bem provável que, vou... que você vai encontrar na prefeitura. Porque esse livro aí foi... Quando ele foi editado, ele esgotou a, a edição dele. Então... É um documentário muito bem muito, feito. Muito bom. Muito Isso bem aí feito. é a vida de patrocínio até 1985. É, foi aqui o, a, o prefácio aqui de Franco Montoro, né? O governador Isso. na época. Era. A memória de um povo se perde se aqueles que têm condições de testemunhar Isso. não preservam seus registros. Muito da história nacional tem sido. Mas um dos cabelos também aí foi o Carmelino, né? Correia Júnior, né? Foi ele que, junto com o doutor Carlos, que foi os, o carro-chefe desse livro. Como que? Quem foi? É... O doutor Ca... Camelino, Camelino, de Franca, né? De Franca. De Franca. É. Eles eram historiadores. Não, o doutor Carlos nem era para ser juiz de direito. O doutor Carlos tinha que ser um, um historiador. Ele sabia tudo, tudo, tudo sobre a região de Franca, a região do... E ele não era daqui, né? Não, ele, toda a vida ele, foi, ele morou em. Capivari, ele nasceu em Capivari, formou para juiz de direito na São Francisco e São Paulo e, e entrou no Tribunal de Justiça como um escrevente igual eu. Depois passou no concurso e a primeira comarca dele foi aqui em Patrocínio Paulista e é que ele ficou a vida inteira. Ele não teve outra comarca, só Patrocínio Paulista. E fez aposentou aqui. Fez amizade com o povo? É, ele foi foi homenageado aí como filho de patrocínio, né? A Câmara Municipal deu um diploma para ele como filho de patrocínio paulista e aqui ele ficou. Enraizou aqui e ficou por aqui. Doutor Alberto, o Randi, eu gostei de, de, de é, folhear esse livro. Não vou falar ler, porque eu li, mas a gente precisava de mais tempo para a gente meditar e... A história aqui é muito rica, né rapaz? É, aqui Patrinho Paulista era a terra dos garimpeiros, né? É, fundado o, pelos garimpeiros. O, o povoado dos. É, o povoado do garimpeiro, não. Do... Patrinho Paulista mesmo não era aqui onde que a gente estava. O Patrocínio Paulista iniciou-se lá na Fazenda Santa Bárbara, né? Ali do, Juveno... do. Do João Lopes Sobrinho, né? Ali foi os primeiros garimpeiros Depois foi expandindo e veio para cá. Aí criaram a, a igreja Santa Cruz lá. A igrejinha Santa Cruz. E, depois veio o cônego peregrino e, e criou as, a igreja matriz. De 45. Era um padre peregrino, né? É. Ele e foi um dos fundadores da igreja. E o apoio grande do Monsenhor Rosa, do né? Monsenhor Rosa. De Franca. Isso. Hoje a, a igreja presbiteriana está na rua Monsenhor Rosa. Isso. É o lado da é. catedral. Essa o, igreja aqui é a relíquia da. da, da, da, da, da, da acho que da região inteira. É a mais, a mais antiga de todas as, as, as coisas, é a igreja aqui de patrocínio Mas paulista. aquela de baixo lá? Não, ou Não, aqui em cima? Aqui Não, essa matriz aqui e a Santa Cruz. A Santa, a Santa Cruz, Cruz, Cruz é a aqui em cima. Santa Cruz aqui no bairro Santa Cruz. É. é que se chama Igrejinha Santa Cruz. Muito bom. Eu gostei quando eles falaram que... da criação mesmo... E veio dar um, um, um sentido religioso àquele grupo de, de garimpeiros, né? Que estava ali meio desnorteado, é. havia de muita disputa entre é. eles também, né? Isso. A gente pode imaginar o que não era a, a competição para encontrar as pedras. Aqui toda a vida foi chamada é, terra do garimpeiro, né? Cidade presépio. Aqui era a cidade prazer, porque todo mundo que vinha para cá não, não queria ir embora. Achava bom, gostoso aqui, porque aqui a cidade é muito boa, né? E depois a terra aqui, depois toda a terra, é muito é, fértil, né? Foi muito todo, fértil, aqui, é. a fértil, aqui foi terra do café, foi terra do leite, terra da indústria, que aqui teve muita indústria. Hoje com essa, com essa evolução aí, as indústrias todas já foram... Foram reduzindo hoje, sobrou a Jussara aqui, sobrou a, a Perfeito, sobrou aí a Premix, alguns, algum, dois curtumes aqui embaixo que tem. Tem uma fábrica aqui, uma pequenininha fábrica de, de, de, de café, né, muito pequena, mas está mas produzindo aí. Tem uma fábrica de lingerie aqui também, que sobrou aí hoje. O pessoal é de Paraíso, né, São Sebastião do Paraíso, montou uma fábrica aqui, faz lingerie aqui. É para competir um pouco com passos, né? É. É, Mas passo... as famílias são de passos. acho é. que competem não, né? É. Se eles Todo têm gosto. uma fábrica lá, é aqui em Patrocínio. Aqui também. Oh, Randi gostei muito e eu... Tô tirando essa imagem que você mora aqui é em, quase em frente ao lado né do Não, do, eu moro do foro ao lado do, foro aqui, do ainda foro, faz e esse foro anos esse fórum, passa aqui só um pouquinho para a gente ver para cá aqui agora fazendo um favor. esse fórum foi uma construção que foi padronizada no estado né é, esse é, modelo é hoje é padronizado né é, o fórum hoje no estado de São Paulo todos os foros que o Tribunal de Justiça controla é nesse sistema aí esse sistema É. E aqui o Patrocínio teve o privilégio, né, de receber essa sim, construção na época aqui. E fez um, um belo fórum, né? Sim, Nós isso. estamos aqui ao fundo, né? É, e aqui tem o pátio aqui. Eu estou vendo essas árvores aqui. Essas árvores foram plantadas aqui? É, essas árvores são plantadas. O Dr. Carlos que plantou elas. Elas estão Desde já... Quando fundou, quando iniciou o fórum, essas árvores foram plantadas aí, no, no primeiro ano do Dr. Carlos aqui, como, é. como juiz de direito. O então tu... aposentou e. E aqui ele ficou. É, é obrigação. faleceu há pouco tempo e seus restos mortais estão tá tudo em Franca. Tudo em Franca. Brandinho, oh, ó. Valeu, valeu.